E a gente segue esse giro de notícias informando que o ataque à escola estadual Tomazia Montoro na Vila Sônia, em São Paulo, que matou uma professora de 71 anos e deixou cinco feridos, reacendeu a discussão sobre a redução da maioridade penal no Congresso Nacional. Ontem, o deputado Kim Kataguiri... E outros deputados também informaram que iriam pressionar o Senado pela aprovação da PEC 115, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos nos, nos casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Então, chegou a hora de reduzir a maioridade penal, esse é o tema do Meio Dia em Brasília hoje. Para conversar sobre esse assunto, trouxemos ao Meio Dia em Brasília o próprio deputado federal Kim Kataguiri e também o delegado Edson Pinheiro, que já estão aqui com a gente para comentar o assunto. Tudo bem, deputado? Tudo bem, delegado? Sejam bem-vindos ao Meio Dia em Brasília. Tudo bem, Kis? Tudo bem, delegado? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Tudo deputado. Bem. Tudo bem, deputado? Obrigada, deputado Edson, também pela gentileza de ver ao meio de em Brasília. E eu já começo perguntando para o deputado Kim. Deputado, chegou a hora de reduzir a maioridade penal? Qual a sua visão sobre isso? Já passou da hora, né? A Câmara dos Deputados votou a redução da maioridade penal há muito tempo. né? E eu ainda acho que 16 anos ainda é, é muito. Eu acho que nós poderíamos, como o próprio caso que a gente viu na escola, né? o sujeito... É, tem 13 anos de idade, né? E você vê que nos países mais seguros do mundo, a maioridade penal não só é menos do que 18, mas também menos do que 16, né, para crimes graves, que é justamente o que eu proponho. Acho que quando o crime é grave, envolve violência, envolve morte, né, é um crime, talvez possamos classificar. Como crime hediondo, o sujeito precisa responder como adulto porque é um perigo à sociedade. Não basta uma medida socioeducativa, né, cujo uh, o máximo, cujo ápice de punição é três anos para um sujeito que comete um crime bárbaro desses, né? Se um sujeito é um menor de idade matar, estuprar, sequestrar, roubar, ao ponto de somar mais de 100 anos de prisão pelo Código Penal, ele pode ficar internado apenas por três anos em medida socioeducativa. Ou seja, já passou da hora da gente reduzir a maioridade penal. Como eu disse, os países mais seguros do mundo já reduziram há muito tempo em razão desse tipo de crime grave. O país mais seguro do mundo é a Nova Zelândia o sujeito com 13 anos de idade responde como adulto caso tenha cometido crime grave. O segundo país mais seguro do mundo é a Dinamarca, com 15 anos de idade ele já responde caso tenha cometido um crime grave. Japão, que também está entre os 10 países mais seguros do mundo, o sujeito a partir dos 14 anos responde por crime hediondo como adulto, ou seja... Já passou da hora do Senado levar em frente essa PEC e eu ainda iria além que nós deveríamos tratar, sim, é, é, é, em matéria penal, como adultos, aqueles que cometem crimes hediondos a partir dos 12 anos de idade. Deputado Edson Pinheiro, qual a sua visão sobre o assunto? Bom, boa tarde. Eu tenho um primeiro momento aqui, eu gostaria de expressar meus sentimentos pelas famílias que sofreram aquela violência na escola na Zona Oeste de São Paulo aqui, é um fato muito grave, e que coloca sempre os holofotes é, sobre a situação e traz esses questionamentos, volta e meia, retorna a nossa pauta sobre a redução da maioridade penal. E fatores relacionados à educação, à saúde, às condições sociais influenciam diretamente é, nesse debate, e nós alijamos essa situação, essas, esses temas dessa discussão, desse ponto social que é importante para para se discutir. Os argumentos que se trazem comumente, né, que a violência, a impunidade, ela vai aumentar se não houver uma resposta. Concordo em parte. Quando fazemos comparativos com países de primeiro mundo, que têm condição social, condição educacional, estrutura de acompanhamento familiar e psicossocial, é, você dificilmente terá resultados tão altos de violência quanto se propõe nessas nossas discussões. Temos que levar em consideração também que o número de crimes violentos cometidos por crianças e adolescentes no Brasil é um número muito reduzido para justificar toda uma alteração de uma estrutura sem que se proponha quaisquer outras medidas paliativas ou que busque minimizar os efeitos da, e as consequências de crimes que venham a ocorrer futuramente. Nós é, temos uma tendência de sempre, o Brasil, né, quando se lida com fatos graves, ele tem uma tendência de buscar consequências e soluções é, fáceis, né, uma punição, vamos resolver no campo policial, que é o campo muito mais é, prático, muito mais fácil, você joga toda a responsabilidade da sociedade e da, da, dos poderes públicos no único grupo, que é o, o Estado policial, e não se preocupa com a reinserção, com a reintegração daquele menor, daquele adolescente, daquele criminoso, ao, ao convívio social, simplesmente jogamos eles em uma cela e temos o problema como resolvido. A lida diária aqui demonstra que o número de menores no crime ele é elevado quando comparado a algumas condições, mas ele é muito abaixo do que é, temos de criminalidade no nosso país. É, o Censo Penitenciário Nacional divulgou que temos uma média de 0,9% de crimes cometidos por adolescentes no país. É um número baixo comparado à quantidade de crimes que temos. Não que isso deva ser ignorado, mas quando levamos esse, esse índice para crimes violentos, esse número reduz a 0,5% um número baixo comparado a toda a estatística, mas não que se pode ignorar que é um número é, grande de crimes que ocorre na nossa sociedade. O que devemos perquirir são as causas desses crimes. Por que, que se comete tantos crimes violentos? Onde está a ausência de condições, de estrutura, de Estado para que essas medidas é, sejam é, evitadas, combatidas e minimizadas? Né? Simplesmente a proposição de um tema, de uma legislação a fim de afastar e punir, não vejo como solução, principalmente comparado com esses critérios de países desenvolvidos que foram trazidos aqui pelo deputado, e que também não levam em consideração que no ano de 1989 foi assinada a Convenção de Direitos da Criança e do Adolescente. 196 países ratificaram essa convenção, dentre eles o Brasil. O único país que não aceitou a ratificação foram os Estados Unidos, né? porque eles possuem o sistema legislativo próprio e apresentam condições de punição em seus territórios, né, em seus entes federativos, de forma autônoma. Deputado Kim, tem um, um comentário aqui, legal advice. Ele comentou o seguinte: mais fácil fazer a lar de buscar a maioridade penal que investir na formação e educação dos nossos jovens. E eu aproveito esse comentário justamente para perguntar isso. Não seria melhor, nesse caso, investir em políticas públicas que reforcem a educação, ou talvez, talvez até tragam psicólogos para as escolas de forma a, a trabalhar ali na, na raiz do problema, do que simplesmente punir a criança, o jovem, que comete o crime? Quem começa? Kim, deputado Kim. Eu? Uh, primeiro, uma coisa não exclui a outra, tá? Ano passado, eu fui presidente da Comissão de Educação, nós aprovamos né, a inserção de psicólogos dentro das escolas, a gente sabe que a questão da saúde mental é gravíssima, eu mesmo faço... É, é, tratamentos para ansiedade, para depressão, eu acho que é um mal geracional, inclusive, que precisa ser levado com seriedade. Uh, também aprovei o reajuste da merenda escolar, que estava defasada há muito tempo, e o reajuste da bolsa permanência, tudo isso para alunos mais pobres. Agora, ninguém mata uma pessoa por dificuldade social. Né? Uma coisa é você furtar alguma coisa para se alimentar, por estar no momento de dificuldade, por estar num estado de necessidade, né? como diz a nossa legislação. Outra coisa é matar uma pessoa. Ou você mata na certeza da impunidade, ou você mata né, porque faz parte de uma facção criminosa e é uma questão moral que não te é, segura em relação a cometer um crime tão grave, ou você tem problemas psicológicos e aí você, de fato, precisa tomar o que o delegado deve conhecer muito bem, que é a medida de segurança. O sujeito sequer cumpre pena, ele fica é, preso né, no hospital psiquiátrico, como nós temos em São Paulo, em Franco da Rocha, e que, infelizmente, o CNJ determinou o fim desses estabelecimentos psiquiátricos em até 12 meses. Então, gente que estava presa há 40 anos, estava detida há 40 anos por não ter condição psicológica de conviver em sociedade, como o caso... Né, de um policial que uh, uh, uh, estuprou né, mais de nove crianças e que confessou os seus crimes e que disse que não poderia, que não conseguia parar de cometer esses crimes. Ou mesmo o caso emblemático no estado de São Paulo também, do Chico Picadinho, que é aquele sujeito que enforcou com um cinto mulheres é, dentro do seu quarto e depois esquartejou no banheiro. O sujeito também que não tem a menor é, a capacidade de ser reintegrado na sociedade. Enfim reforçando, ninguém mata ninguém por ser pobre, né? Isso é vincular uma questão de caráter ou uma questão de impunidade com uma condição socioeconômica que, para mim, não tem relação. Um outro ponto colocado pelo delegado é que o número de crimes é muito reduzido. Bom, segundo o levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, Crimes contra a vida praticados por menores de idade representam 8% das denúncias totais. Para mim, isso é um número muito elevado, levando em consideração que são menores de idade. Mas mesmo que fosse reduzido, mesmo que fosse uma só pessoa, uma, um só adolescente que cometesse o crime, é, um crime grave, ele, por justiça, merece ser punido com o rigor da legislação para adultos. Né? Uh, no Distrito Federal, de 2016 a 2021, foram registrados 132 assassinatos, isso que a gente está falando do DF, né? um dos lugares mais seguros do país, 132 assassinatos por menores de idade, quase dois casos por mês, né, então... A resolver os problemas sociais não exclui você lidar com o problema da impunidade no nosso país, que, como eu coloquei, países que têm a, a situação social muito bem resolvida, a exemplo da Dinamarca, que tem uma renda mínima equivalente a R$ 5 mil, reais, né, um, uma, um colchão de proteção social muito grande, mas que, ao mesmo tempo, entende a importância de punir o menor que comete um crime grave. né. Delegado Edson Pinheiro, qual a sua visão? Penso que, primeiro, num primeiro momento, o né, um número de denúncias que foram apuradas pelo Ministério, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, né, dentro do espaço amostral que é trazido, não reflete a realidade dos dados do sistema penitenciário. São denúncias que são feitas especificamente a um órgão. Então, esse número, ele mostra um desequilíbrio e um jogo de números com a totalidade de casos que uh, ocorrem no país. E, evidentemente, 8% em um espaço amostral menor Será um número muito elevado. Quanto à nossa questão principal, é: todos os casos trazidos pelo deputado Kim, eles não têm relação com a menoridade penal, né? O caso do Chico Picadinho, alguns outros casos violentos aí, nós temos casos de homicidas, de psicopatas que têm sim problemas sérios, psicológicos, e que devem ser submetidos à legislação em vigor, às medidas de segurança. Quanto a isso, eu também não, não vejo um ponto de discussão. Agora, o meu questionamento é: qual que é a, a motivação da redução? É para punir? ou para se ressocializar, é para reduzir o número de crimes? De que forma a redução da, da idade penal, da maioridade penal, vai reduzir a ocorrência de crimes? Esse é um ponto que não fica claro em todas essas propostas que são apresentadas, que são discutidas. A ideia da certeza da impunidade é um fator interessante para a gente fazer uma análise. Sim, é, Se você tem um, uma, uma, um conhecimento de que pode ser punido por eventual crime, isso, de certa forma, reduz. Mas não é a única medida, não é a única é, hipótese que permite, que justificaria a redução da, da maioridade penal. Nós temos que levar em consideração o número alto de reincidência do nosso sistema penitenciário nacional, que beira 80%. É um número elevadíssimo. Então, colocar um adolescente, um menor de 16 anos no, no sistema penitenciário, vai impedir essa reincidência? Vai melhorar? Se nós queremos somente a punição pela punição, este, essa medida é excelente. Se buscamos outros fatores para reduzir a, essa incidência penal, deve, devemos começar por questões psicológicas. O acompanhamento psicológico da escola pública deveria ser uma medida existente há muito tempo. Na prática, sabemos que não existe. Ela vem agora, vem no acrescente, alguns movimentos tentam inserir isso. As condições do professor na sala de aula, essas condições são péssimas. Você tem sala de aulas superlotadas. Como que é possível um professor numa escola pública com pouca estrutura, com um baixo salário, é, tratar, cuidar, educar 40, 50, 60 crianças por turno? Isso é extremamente é, desumano até, né, para a condição do professor. Monitoramento de redes sociais. Esse adolescente aqui, que é o caso do, do, da notícia, ele dava amostras nas redes sociais de que cometeria violência, que praticaria atos criminosos. Quem que se responsabiliza por esse fato? As operadoras de, de internet, das redes sociais, têm uma responsabilidade? O poder público tem a responsabilidade? Em quem que vamos jogar essa culpa? Na minoridade? Ou vamos buscar realmente evoluir como sociedade e delimitar as etapas, os campos de atuação de cada ente, de toda a sociedade, de todo o grupo econômico, de todo o poder? Simplesmente buscar a resolução desses problemas, a panaceia de todos os mares, com uma proposta legislativa com a PEC que reduz a maioridade penal não se mostra num caminho saudável e num caminho técnico para a redução dessas desigualdades. Há um anseio popular que deve ser observado, há um, um debate, um discurso, há muito, que trata dessa temática buscando essa punição, mas não vejo com a mesma força a apresentação de propostas que minimizem ou resolvam efetivamente esse problema de segurança pública. Né? Então, nós buscamos simplesmente uma punição ou uma ressocialização, uma reeducação, desse, uma reinserção desse adolescente que acaba cometendo um crime é, dentro da nossa sociedade, para que ele volte, ou que ele possua esses meios de formação psicossocial qualificada e possa ser um, um, uma pessoa que integre nossa sociedade, produzindo algo relevante. Deixa eu aproveitar um gancho na sua fala, delegado. É, a gente tem prints aqui, inclusive, o delegado citou que o, o adolescente de 13 anos de idade deu indícios nas redes sociais de que ele cometeria os crimes. É, okay, a gente tem um print aqui nas redes sociais, da, da rede social dele, do Twitter, em que ele fala que Acho que nasci na geração errada, ninguém fala comigo, ninguém se relaciona comigo, eu sou tão invisível. Dando sinais que, obviamente, ele, ele já estava sofrendo aí bullying, né? É, eu manipulando a professora para impressar o alfai dela, deu certo, muito burra ameaçando já a professora, estou morrendo por dentro de ódio, pensar que o, que, que o acontecimento iria acontecer daqui a um mês me deixa ansioso, já estou no meu limite, eu não aguento mais esperar, mesmo sabendo que ter paciência é necessário, estou desgastado. Então a gente já vê aqui alguns prints, alguns comentários no Twitter do próprio, do próprio adolescente, uh, ele dando um sinais de que ele cometeria, obviamente eram mensagens, muitas, muitas situações, essas mensagens a gente acha que, é, que são coisas passageiras, que não vão ter um desdobramento, mas a gente viu também, vou só colocar na tela também, um momento em que a professora, é, heroicamente, ela foi realmente uma, uma heroína nesse caso, é, conteve o aluno que tava, já tinha saqueado a professora, inclusive que veio a óbito de 71 anos, e ela conteve o aluno de 13 anos para evitar outros incidentes. E aí eu devolvo a palavra para o deputado Kim. Deputado Kim, não é o caso, nesse momento, a gente começar, o Congresso começar a pensar e investir em políticas públicas de segurança pública mesmo, tanto para resguardar os professores, já que os professores deviam ser os mais protegidos, os mais valorizados, já que ensinam as nossas crianças, do que investir aí em um projeto de lei para reduzir a maioridade penal. O que é que o senhor acha? Mais uma vez, uma coisa não exclui a outra. Né, uh, medidas de segurança para professores, nós aprovamos sob minha gestão na presidência da Comissão de Educação, tanto com câmeras como com a previsão de rondas escolares. Né? Então, uma coisa não exclui a outra. Né? O sujeito que comete o crime grave, independentemente da sua idade, precisa ser punido. Em relação à ressocialização... Tem dois pontos. Primeiro, tem gente que não tem o estado psicológico de voltar a conviver em sociedade, e aí o delegado colocou a medida de segurança que já existe, mas que infelizmente né, praticamente vai acabar com a recente resolução do CNJ, e a gente vai ter gente que está aí detida há 40 anos, indo para a rua e voltando a cometer crimes por causa da sua compulsão, por causa do seu problema psicológico. Né? O segundo ponto, que nós tivemos aqui na Câmara dos Deputados, uma CPI do crime organizado, né, que chegou à conclusão de que o crime organizado comanda o crime, os chefes das facções criminosas comandam o crime de dentro dos presídios. Né? A operação recente que desarticulou né, um atentado contra a vida de Sérgio Moro e da sua família mostrou que, de fato, né, mexer na estrutura dos presídios, tirar os chefes de facção de presídios em que eles têm o domínio, em que eles têm o comando causa incômodo para as facções criminosas. E qual foi a sugestão da CPI dos crimes organizados? Fazer concessões e parcerias público-privadas, porque nós já temos exemplos bem-sucedidos no Brasil, em que os presos estudam, em que os presos trabalham, e que muitas vezes já saem empregados pela própria empresa em que eles trabalharam dentro do presídio. Agora, esse é um debate que as esquerdas costumam interditar por preconceito com a iniciativa privada, por preconceito em relação a concessões em parcerias público-privadas, que aí sim, poderiam colocar, primeiro, tirar o controle do crime organizado desses estabelecimentos prisionais, segundo, colocar os presos para trabalhar, que é uma melhor maneira de se reinserir na sociedade, e terceiro, para estudar também e transformar isso em abatimento de pena, como nós já vemos funcionar hoje. Agora, isso não elimina a necessidade de proteger a sociedade e de se fazer justiça, tanto pela punição como pelo afastamento de um sujeito perigoso da sociedade. Né? Deputado, antes de eu passar para o delegado Edson Pinheiro, o senhor acha que é, a questão da, da maioridade penal ainda, de, da manutenção da idade de 18 anos, facilita aí, grupos criminosos aliciarem menores? mas isso é evidente, essa também foi uma das conclusões da CPI do crime organizado, que o fato de a maioridade penal ser de 18 anos incentiva o tráfico a recrutar menores de idade para uh, serem mulas ou né como eles chamam no seu jargão, né, serem traficantes, né, ou, ou melhor dizendo, subordinados dos traficantes que acabam sendo presos como se traficantes fossem, justamente por serem instrumento de organizações criminosas que têm um incentivo legal de utilizar menores de idade na estrutura do crime, justamente em razão da nossa legislação. Então, esse é o resultado do relatório, né, de mais de 180 dias de investigação e de elaboração de políticas públicas, que chega à conclusão, que na minha avaliação faz muito sentido do ponto de vista da análise econômica do direito, ou seja, dos incentivos que o direito cria ou deixa de criar, e nesse caso é criado um incentivo, sim, para que o menor é, ingresse no crime organizado, justamente em razão dessa condição legal. Deputado, delegado Edson Pinheiro. Bom, é, em relação ao crime organizado, eu fui delegado de polícia aqui no estado de São Paulo em setor de combate à corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro e também fui delegado titular de investigação, investigações sobre drogas. E posso afirmar com tranquilidade que a utilização de adolescentes, ela tem uma tendência a sempre se reduzir a idade quando você ataca um núcleo é, etário específico. Então, se você vai começar a prender menores de 16, 17 anos, a redução, o recrutamento vai começar um pouco o anterior, com 15, 14. Se nós reduzirmos essa... É, a maioridade penal para 16 anos, inevitavelmente terão adolescentes com 12, 13, 14 anos sendo recrutados pelo tráfico de drogas. E isso demonstra que o problema ele vai além da, do sistema punitivo. Está muito antes dessas bases sociais, nessas bases é, familiares, nas bases é, e condições socioeconômicas que permeiam esse meio. Isso não dá para alijar do debate, né, tirar do, de um debate sério essas situações. E... O aliciamento ele ocorre para crimes que têm um viés financeiro, o tráfico de drogas. Não é comum você utilizar o crime organizado se utilizar de menores para cometimentos de crimes graves. Essa não é a regra, que não é o que se demonstra empiricamente dentro de, um, é, de uma atuação é, prática da, da, da, das polícias no, no nosso país. Quanto à, à utilização de crianças pelo crime, nós podemos apresentar propostas, como já existe na lei de drogas, de uma punição maior para aqueles grupos que se valem de crianças e adolescentes na sua estrutura. De que forma estamos protegendo esse, esse adolescente? Nós estamos buscando, mais uma vez, a punição. Pune-se, olha, eles estão traficando, eles estão cometendo crimes. Pune-se, coloca numa cadeia com adultos, especializa-se, joga a chave fora e espera o resultado daqui a 20 anos. Como paliativo, como medida paliativa, esse resultado é ótimo, porque vai dar uma sensação inicial de segurança pública. Mas quando se debate seriamente segurança pública, sabemos que essa medida não é, apresentará resultados práticos, é, resultados relevantes, para a política de segurança pública do nosso país. Deputado Kim, esse debate aqui é um debate amplo, é um tema polêmico, e a gente sabe que do é, é à toa que tá, essa proposta está parada há tanto tempo aí no Senado Federal, há quase oito anos, a PEC 115. Mas, para a gente encerrar aqui as suas considerações finais sobre esse tema, e também um recado aí para quem está nos assistindo, para os nossos espectadores. Bom, meu recado final é reforçar que ninguém mata uma pessoa por dificuldade social, por questão socioeconômica, né, isso é um preconceito, inclusive, contra pessoas pobres, né, dizer que elas é, têm uma propensão maior a matar uma pessoa devido à sua condição econômica, não, a maior parte das pessoas Pobres são honestas, são trabalhadoras e nem crimes contra o patrimônio cometem, né, em razão da sua é, condição social. Né? No segundo ponto, reforçar mais uma vez, política de punição e de afastamento de criminosos da sociedade não exclui ação social eu sou um ferrenho defensor do sistema de renda mínima, sistema de renda mínima que existe na Suécia, que existe na Dinamarca, e que começou agora a ser implementado uh, no Brasil, né? e que, para mim, você deveria converter... Né? E, a, e o que a economia mostra, boa ciência econômica, a doutrina a majoritária da ciência econômica mostra, é que a exclusão de programas como o seguro-defeso, como abono salarial, como diversos outros, transformados em renda mínima, seriam muito mais eficientes do ponto de vista socioeconômico do que os programas atualmente existentes. Né? O que a economia mostra é que a gente gasta mais com os burocratas que operacionalizam o programa social, do que com o programa social em si, do que com uma pessoa vulnerável em si. O governo brasileiro vai no sentido contrário. Ele é uma máquina de assaltar o mais pobre e passar dinheiro para o mais rico. Vide aumento de 9% que o presidente Lula anunciou para o funcionalismo público federal, que é aquele que mais recebe em relação ao funcionalismo estadual, em relação ao funcionalismo municipal. Então, em política social, infelizmente, a gente está indo na direção contrária. Né? mesmo quando eu aprovei o reajuste de merenda e o reajuste da Bolsa permanência e da Bolsa de Pesquisa para os alunos mais pobres, isso foi vetado na época e eu tive que lutar pelo presidente Bolsonaro e eu tive que lutar contra o veto para que isso fosse implementado na Lei de Diretrizes Orçamentárias nesse ano. Então... Tem um esforço social, tem um esforço de prevenção sendo feito, e para mim a prevenção é chave, mas não exclui a necessidade de punição, porque a sensação de impunidade incentiva o crime. Isso, para além de ser uma obviedade, possui respaldo científico. Delegado Edson Pinheiro. Bom, é... Quanto à, à pobreza, concordo com vocês que não há que se, afalar, se afirmar que a pobreza é um fator de cometimento de crime, de incentivo, mas são condições que inevitavelmente influenciam e se relacionam com a criminalidade. Considerando que cerca de 72% dos presos do país são pretos, considerando que quase 80% da população carcerária é pobre, então, não há como se afastar o discurso punitivo, o discurso penal, da situação de pobreza. Esses temas devem ser debatidos cientificamente, assim como se debate muito no sistema de criminologia. Eu, como professor universitário também, tenho relação direta com muitos jovens que acabam de sair do ensino médio, que acabam de ingressar nas universidades, e tem uma questão de dúvidas, de incertezas, de dificuldades para continuidade na, na, na vida acadêmica, na, na, nessa nos estudos, no geral, por conta dessa ausência de algumas políticas que lhe permitam acessar a educação e permanecer é, nos estudos. Fiz um levantamento nos últimos anos, direto, que uma juventude entre faixa etária de 14 a 16 anos, né, um, um estudo empírico aqui, em determinada região do estado de São Paulo, eles apresentavam muitos problemas psicológicos e uma grande maioria era tratado com, como primeira medida com remédios de tarja preta, remédios altíssimos, né, então essa questão do bullying, a questão da do isolamento social, de se sentir sozinho, acarretava, acarretou em um alto índice de suicídio, então alguns desencadeiam para uma autoviolência, uma violência contra si mesmo, e outros extravasam essa violência com o questionamento de autoridades, com o questionamento do sistema, fator esse que é até muito comum dentro de determinada faixa etária, o questionamento do, da autoridade em si, seja uma autoridade policial, seja uma autoridade dos pais, seja a autoridade do, dos líderes religiosos. Quanto à medida de... o que vamos é, trazer aqui seriamente como política de segurança pública, necessita passar por um amplo debate da sociedade. Então, muitas vezes, nós buscamos decisões é, e soluções isoladas e esquecemos de trazer o principal é, beneficiário ou sofredor dessas medidas para esse debate, que seriam os próprios adolescentes e as próprias crianças. O que, que eles pensam? Quais serão suas... É, quais são seus anseios, quais são suas vontades? Isso deveria ser levado em consideração, de alguma forma, na proposição de políticas públicas, na proposição de punição ou outras medidas? Ou simplesmente deixamos eles de lado e decidimos por, por essa geração, afirmando que eles têm vontade própria para decisão no cometimento de crimes, mas não têm vontade nenhuma, não importa a sua capacidade para a gente discutir é, sobre políticas, medidas e legislações que vão impactar diretamente no seu modo de vida, na sua condição. Perfeito, delegado. Obrigada pela gentileza, obrigada, deputado Kim, por virem ao Meio Dia em Brasília, lançarem luz sobre esse tema e principalmente trazerem posições divergentes até para o nosso público formar opinião e conseguir entender detalhes em torno dessa proposta. Aguardo vocês novamente no Meio Dia em Brasília, assim que tiver novidades sobre o andamento da PEC 115. Eu imagino que o deputado Kim continue exercendo a pressão aí no Senado em prol do andamento dessa matéria e a gente segue acompanhando aqui. Obrigada pela gentileza. Obrigado, boa tarde. Obrigado.